Bem-vindos a mais uma videoaula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, falaremos sobre as observações do céu durante a noite, ou seja, vamos falar sobre o que podemos ver no céu após o pôr do sol. Isso porque é durante a noite, quando não há a interferência da luz solar, que podemos observar a olho nu ou, com a ajuda de aparelhos, diversos corpos celestes, como as estrelas e a Lua. Tem até uma área da ciência que estuda especificamente os corpos celestes, suas origens e todo o universo. É a astronomia. O primeiro corpo celeste que vamos ver são as estrelas. As estrelas, são a maior parte dos pontos luminosos que vemos no céu noturno. Durante o dia, não conseguimos vê-las devido à presença da luz solar, mas, à noite, conseguimos ver toda a luz que elas próprias emitem. As estrelas são corpos celestes que se agrupam em constelações. Numa noite escura, nós podemos ver entre 1.000 e 1.500 estrelas sendo que cada uma pertence a uma constelação. As constelações foram inventadas pelo ser humano em tempos muito antigos, quando os astrônomos imaginavam pessoas, animais ou objetos sendo formados por um conjunto de estrelas. A Lua é outro importante corpo celeste que podemos observar no céu durante a noite. Ela é o satélite natural da Terra e não produz luz própria, mas nós conseguimos vê-la brilhante no céu porque ela é iluminada pelo Sol. A cada dia, o Sol ilumina a Lua sob um ângulo diferente, e isso faz com que ela tenha sua aparência alterada de tempos em tempos. Esse ciclo de mudanças é conhecido como fases da Lua. Existem quatro fases da Lua que recebem os nomes de Lua nova, crescente, cheia e minguante. Nas fases minguante e crescente, vemos que só uma parte da Lua é iluminada. Na fase crescente, essa parte iluminada forma a letra C, de crescente. Já na fase minguante, a parte iluminada forma um C ao contrário. Na fase de cheia, vemos a Lua totalmente iluminada pelo Sol, então nós podemos ver toda a sua superfície. E na nova, a parte que vemos não está recebendo nenhuma iluminação, então é até complicado de achar a Lua no céu, mas ela está lá. Agora que já conhecemos todos os corpos celestes, ou pelo menos os principais deles, vamos entender que existem diferenças entre eles. Por mais que eles sejam os mesmos em todo o céu, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul existem algumas pequenas diferenças quanto à visualização. E para exemplificar isso, eu trouxe as constelações onde algumas que são vistas no Hemisfério Norte não são vistas no Hemisfério Sul, e algumas que são vistas no Hemisfério Sul não são vistas no Hemisfério Norte. Como, por exemplo, dessas constelações que não podem ser vistas nos dois hemisférios, nós temos no Norte a constelação do signo de Leão, e no Hemisfério Sul nós temos a constelação do signo de Virgem. Viu como o céu noturno é cheio de surpresas? Espero que tenha aprendido muito com a nossa aula. Até a próxima!